Metal Slug Metal Slug 2 Saudação internauta, seja bem-vindo Eu me chamo André e você está No obliterão dos jogos Rapaz, essa soundtrack é muito boa Minha primeira ficha, velho Foi no Metal Slug Eu só lembro que eu botei a ficha e morri. Vai, Vai, vai, vai, vai Eu já joguei o primeiro Metal Slug Se você quiser conferir é só conferir a playlist correspondente que vai estar tá aqui no card. Thank, you. Thank, you. Thank you. Okay. Que, que tá fazendo um bebê aqui, hein? Gun. Thank you. O okay. yeah. oh, cara aí soltou What? Hadouken! É, se pincel dele solta Hadouken! Hadouken! Thank you. É isso aí! Vou obliterar! Levei uma xinga! Vai, vai, vai, vai, vai! Beleza, mata o primeiro helicóptero e morre o resto. E agora, vamos para o chefe. Bomba nele, bomba nele.